Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, bem-vindos! Ora, hoje temos uma caixa para abrir aqui, a nossa amiga GeekFuel Box. Uh, isto é uma das primeiras desde a alteração que eles fizeram, uh, em que dizem que melhoraram o conteúdo das caixas, tornaram ou inseriram objetos mais exclusivos da, da GeekFuel. Uh, nós vamos abrir aqui a primeira, que a partir de agora virão de 6 em 6 meses, sim bastante passados, mas... E tem mesmo que ser assim, esta merda não é baratinha. Uh, vamos já tirar a etiquetazinha. Uh, eles dizem que, sim, que vai ser, tá bom dizem que sim, que vai ser bom e tal, que tem ovos cozidos. opa não faço ideia. Vamos ver, vamos ver. Né? Os preços estão ligeiramente. Este para já é o volume 1. Vamos lá, e não dá para ver que está ao contrário, mas é para já o volume, do, volume 1 desta série. Aqui são bastante grandes, as caixas são, são bastante maiores do que as outras, é, quase o dobro do tamanho. É, e vamos ver o que é que está cá dentro. Vamos lá. Agora temos aqui já um feel Warning. Portanto diz aí, contei spoilers. Sim. Possivelmente cá dentro do digamos, envelope terá aquilo que está na caixa. Vamos depois ver no final se é assim ou não. Um, e para já, as coisas aqui muito doidinhas. Vamos começar aqui pelo nosso bonequinho. Temos aqui um bonequinho do The Game of Thrones. Pocas não. Aqui. Ok. Temos aí um bonequinho do The Game of Thrones. The Winter is Here. Com. Isto é uns bonequinhos de vinil. Pode mexer uh, cada um desses. Não sei se estava para cima. Mais não pode nos sair cada um desses burguquinhos tem ali dois pontos de corregação não sei se será o Jon Snow e Arya Stark mas não nos dão a imagem de como é que poderão ser vamos ver a oficeiras Snow e aqui o, o gajo do gel como era pobreiro vamos ver como é que... Vamos ah, arrasgar esta merda toda ok, vamos lá ver o que, que nos calha? e dos nossos amigos do The Game of Thrones que deve estar para começar, hein? eles já terminaram há imenso tempo Vem sempre aqui, sempre dentro destes envelopes. os outros eram, eu acho que não dizia nada, era tipo todos pretos, não sei o que, acho que não tinha assim nada. É fixe, também é porrairo, não é o Jon Snow, mas também é muito porrairo, saiu-nos aqui o, o Capitão do Gelo, se a gente consegue focar ele está assim, um bocadinho claro a imagem, se calhar não dá para ver, dá para aproximar mais, não, não dá para ver muito bem os pormenores, mas está muito fixe. Aqui muito bem desenhados os olhos e tudo. Aqui a parte de trás. Esta cena dos olhos está bem da é Parece mesmo real. Que... O olho azul. o que é que eles têm. Ai, mexe as mãos e tudo. Mexe. Espera aí. Deixa ver que se a gente consegue pôr aqui isto como deve ser. Porque o um, capa o que é que é isto. Não dá, não dá para pôr para toda direitinha. I will get you. Eu falo. Ah, eles não falam, né? Não, por acaso acho que agora falam Falam numa língua, uma língua estranha Aqui na parte de baixo Vem então A etiqueta de Game of Thrones Que eu não sei se isto como não é macro é Esta lente não deve dar para focar bem Mas dá mais ou menos para ver Tem aqui De um dos lados diz Titans Deve que é a empresa E do outro lado diz Game of Thrones Muito piche Isto era de quê? Dois em cada 18, 2 em cada 18, nem era mal, era fixe. Não sei se o é Jon Snow ou oh, Aryan Star Stark, yeah, Stark, Stark, yeah. Arya Stark, também era o oh, raio, meio que mimo assim, tá, tá fixe. Isto, ah, isto deve ser a camisola. Temos aqui o nosso Mer Merchandise. Vamos lá ver aqui o que é que nos saiu. A nossa camisola é do Deadpool? É, não é? Avis! <risos> <A V. risos> aqui com algumas das... das... Yeah, tem aqui umas imagens engraçadas Ele também é um palhacinho, não é? Até agora no, no último filme que foi lançado é, Realmente é um palhacinho Mas está muito o filme Não sei se já foram ver ou não Se não foram, aconselho o filme está muito correto ele e as suas macacadas uh, de querer morrer e tal mas está, está bastante original como sempre é. Ora, que temos mais? Planet of Apes Ok, temos aqui vários pinos do Planeta dos Macacos temos aí o George Taylor e o... não sei se é o Cornelius Doctor, será é o Doctor Cornelius ou Hunt Leader é o Hunt Leader e depois ali um pin da EANSA. Temos aqui atrás os que nos podem sair. Neste caso saímos aqui o Hunt Leader e o Josh Taylor. E temos aqui também em cima o pin da ANSA. Juke era a empresa que estava de certa forma a lutar contra os gays. É o mano do Pempo. Temos aqui também o Fiji e isto? Food Safety, Wash Microwave, It Resistance. que é uma caixa para comer, hein? O que é isto? uma Foi a Bunga Pizza Cutter das Tartarugas Ninja, né? Logo aí pelo símbolo tá a entender isso. Eu vou abrir para a gente ver o que é que isto realmente é. Okay. Uh! Aqui para não estragar nada. Ok, aqui Nossa espada de samurai. Vai é para aí. que é Ainda okay. tem aqui uma, uma coisinha embaixo. Prender. Vou aqui com cuidado. Ok. é o só Tanta coisinha a prender isto. Ok. Tentei que do outro lado também. tem, Pois, claro. Então Havia não havia ter 30 mil coisas para isto não se abrir. Uh, who does not love pizza? My fellow dudes and dude trees send major slice and dice action in order for your play next pizza pie. No kitchen is complete without a pie Paisai is clean shit and unleash your hunger while you calm down the, into the ground. Remember, forgiveness is divine, but never pay full price for a late pizza. Aqui, umas indicações dos nossos amigos Tartarugas Ninja. Oh. Oh, que espetáculo! Oh. Eu pintava-se esta merda pesada! Oh. Oh. Vocês estão ver bem isto? vocês conseguem ver isto? Ai, que cool, meu Deus! Olha, até consigo ver aí o espelho, olha aí a minha câmara! <risos> e que fixe! É tipo uma. Ai, como é que é o matraca, não, não é nada matraca. Aí eu não me lembro agora o nome. Mas ela, basicamente é isto, aquilo que o Rafael, acho que é o Rafael que usa. E depois tem o espigão, não me lembro agora o nome disso. Ah, mas muito fixe! Para gostar aqui a nossa pizazinha. Sim, senhores Gostei muito, Se senhor, mandei mais coisinhas destas, mais utilidades cá para casa. Ok, ok. Já já começa a compensar estas novas caixas, afinal. As outras sempre trouxeram algumas coisas ainda fixes, né? Principalmente os bonecos. Uh, Lembro-me que houve para aí uma caneca, também muito cara, bastante útil cá para casa. Aliás, ainda, ainda tenho usado bastante. Uh, mas de resto, não houve assim muito, muita coisa utilitária utilitário para se ter cá em casa. Ainda. Às vezes há coisas que se pode usar e deixar, deixar num, numa partilhada qualquer. Mas este, este, este pode ser fixe. E agora temos aqui um Marvel Campbell's Collection. Ui, muito próximo. Hum. Marvel's Collection Limit Series. Hum. Isto é o quê? Um livro? Não, um livro. Vamos ver, o que é que é? Uh, não. Um quadro? Um quadro? Não tem nada. Oh, oh, oh, oh. Um quadro aqui do nosso Wolverine! Que cool, meu Deus! Está <risos> -me muito raro! Mais uma coisa bastante engraçada para ser em casa. Temos aqui depois o suporte para pendurar na parede. Ah, cara, estou a gostar disto! Estou a gostar disto! É, Mega, pois não caias, não caias a caixa. Ah, se calhar mais para a caixa. É melhor depois os miúdos veem isto, que querem fazer pinturas abstratas e dão um bocado das coisas. Ok, temos mais... Who makes the best burger and loves nothing more than a ridiculous burger and a well-placed Pong? the Belcher family, of course. slide to the brooch over the neck and get to the cooking with your favorite restaurant employees Wherever you flip food and the flat top. Or grill, <coughs> or grill out with a bunch of veggies <coughs> the betters are ready to keep it clean ok, momento é um potetá para a gente usar na cozinha or a burger of the day, burger of the day to keep now or forever <laughs> on your pies burner <laughs> is vamos lá ver o que é que será já vejo aqui muitas cores, muitas cores. e pá, isto é grande! Ih, isto é corruptor é massa O oh, cabelo! <risos> ok, vamos começar por baixo. Ora, temos aqui. Ah, é a família toda, é isso? É a família toda, vocês conseguem ver? Temos ali o pai e a mãe. Pois, um, os pequeninos. Não é aqui outra pequenina? Não, do outro lado? Ah, não, o que, que é aquilo? Espera, espera era São três, três, filho! <risos> ok, temos aqui o nosso avental gigantesco. Eu nem sei se quer esta merda... Não, se calhar não, se calhar fica bem. Eu ia dizer que se calhar ficava-me grande, mas... Possivelmente não! Possivelmente não! E agora para fechar esta merda, nunca dá, nunca dá. A gente. gente desembrulha as coisas das caixas e depois põe-me lá dentro. Esta merda cresce! isto, isto, isto, isto, isto cresce! Oh. onde é que eu consigo? Por aquela coisa, daquele tamanho aqui dentro desta caixa. Impossível! É Impossível! É não dá, não dá, isso, isso sai uma vez, são máquina. De certeza que essa máquina esconde lá. Por isso é que a gente não consegue. E agora temos aqui um livro do Star Wars. Uau! as Crónicas da Força. Mas olha, um pino? Um boneco? Hum. I I know. I don't know. I don't to me. I need it. I Ok, que mais nada, não, e temos aqui um boneco que aparentemente tem uns bonequinhos destes ali, e uns tipo legos, E está a -banhar. aí um tropinha, temos aí um tropinha muito giro, até que aqui, até não, e este, eu tinha muito visto tipo like, deve-se montar, para tem um Dá para desmatar, porque que vai ficar os minutos que são muito pequenos. Portanto, vamos pôr se calhar, no sítio dele. Ele estava lá muito bem, Olha diz aqui, para mais de 16, mais de 16, mais de 6. Portanto, mais pequeninos que não podem estar perto destas pecinhas que eles metem tudo à boca. E mesmo assim, isto seis não sei. Ok, e o que é isto? Não sei se vocês conseguem ver. Temos aí um, um livrozinho. Venho a falar, pois isto é tudo a história de possivelmente do filme do Lego. Agora tentava assim ser uma cacada deles. E yeah, con conteúdo aqui, a, a história fala sobre os capítulos da luz hum, e fiz faz aqui um resumo: faz aqui um resumo da história do filme dos vários capítulos. Deixa eu ver se a gente vai seguir a mais páginas. Boa. E dá aqui umas dicas sobre as naves, sobre os personagens. Há muito Guerreiro, tem aqui algumas. Incluindo a Pearl Shatter, ok? A nave espacial imperial, 2.503 peças. Isto, né? Já yeah. depois fala aqui 6 assentos, 6 passageiros, 9 assentos, 6 passageiros, mini. figuras Tá bem, uh, fala aqui um pouco sobre. Possivelmente a forma como foi construído uh, a animação. Está yeah, aqui a falar também sobre as naves, né? Forest Moon, Endor. Eu yeah, não cheguei a ver para cá só que eu digo escaladas de população. Yeah, fala aqui sobre os planetas, Worlds of the Wonder, os mundos que eles encontram. Não sei se. Eu não cheguei a ver o, o filme, portanto não posso pronunciar muito, só posso pronunciar sobre aquilo que vejo é muito, muito giro só que tem estas naves todas vai ver saindo várias naves ou vários bonecos é porreiro. mas isto tudo isto, esquece lá nem, nem daqui a 20 anos tínhamos esta portaria toda mas pronto aqui a capa, a capa é bastante dura o que é fixe para guardar Esses é assim os miúdos hum, tudo aqui uma coisa que é me gira já não temos mais nada mas temos aqui uma coisa que pode ser interessante a gente vai agarrar aqui do nosso bonequinho isto era fixe se conseguíssemos arranjar mais bonecos uh, não sei se é assim, se calhar é já vão ver o que é que eu estou aqui a pensar que seja se calhar não é assim, mas para já ficar assim para vocês verem temos aqui ver se isto não cai o palco do nosso amigo uh, era. ai meu amiguinho está acho que as outras caixas, havia uma outra caixa que também trazia assim estas imagens de fundo para a gente poder para a gente poder usar isto certamente deve dar para tirar ou cortar ou lá, só prender não de forma a que a gente possa ter isto como, como pau ah, para correr aqui o portão que divide os humanos e o os cabrões do gel ah, Ué, vamos pôr isto Não para o chão pá, vai aqui pá, pronto Ok pessoal, desta vez pá, Recebemos aqui algumas coisas É verdade, peraí Não recebemos jogos Eu costumava ouvir sempre um, um cartãozinho Com, com os cheiroles da, da Steam Mas é, não recebemos Recebemos aqui coisas aparentemente mais uh, exclusividade Ou sei até que conta que a gente encontra aí uh, Gostei muito do cortador da Pisa da tartaruga Ninja, e aqui a camisola do, do Deathpool, está muito também, Opá, isto é um pouco tudo, isto é um pouco tudo, este livro aqui está original, a capa é bastante grossa, vê-se é de boa qualidade, uh, o nosso bonequinho, é muito à semelhança, um bocadinho sujo, pronto, está, ali. Uh, está muito aqui a semelhança dos outros bonequinhos que a gente tem recebido de coleção, um, e pronto, é isto, Espero que vocês também tenham gostado, se gostaram, por favor, deem o like aí nos vídeos, subscrevam o canal, partilhem, que é para ver se a gente consegue aqui crescer mais um pouco e ter aqui uma comunidade maior, e pronto, é isso, vamos ficar por aqui, até vocês, beijos no próximo vídeo, tchau!